Olá, meu nome é Leandro e hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês de como é ser deficiente no inverno. Finalmente chegamos a esse seu mais fria do ano e muita gente gosta do inverno. Eu não sei dizer se eu gosto, se eu odeio. Eu acho que eu tô naquele número de pessoas que amam o inverno quando estão no verão e quando estão no inverno, amo o verão. Eu acho que eu tô naquele, naquele percentual de pessoas que... Quando tá no inverno, amo o verão, e quando tá no verão, amo o inverno. E pra quem tem deficiência, o frio faz muito, muito mal. Eu, por exemplo, tenho tônus aumentados, tônus muscular aumentado, que significa hipertonia. No frio, o meu tônus aumenta e deixa, minha, meu, deixa tudo rígido. E no frio, o meu tônus muscular aumenta. E deixa tudo rígido, por exemplo, para tomar banho, para dobrar a perna, para lavar a perna é um sacrifício porque a perna não dobra. Não dobra, por exemplo, para tomar banho no frio, eu tenho que me concentrar muito porque a perna não dobra para me lavar. Ela para me sair do carro, a mesma situação. Eu não consigo dobrar a perna no frio para embarcar ao descer do carro. Eu passo muito frio e também. Em piscinas, quando eu ia nadar Num clube, a água era muito gelada No inverno e quando eu entrava Na água, eu paralisava Do frio e Meu meu tônus aumentava e Eu não conseguia nadar direito E eu ficava pouco na piscina Porque o frio me afetava muito Por isso que é ruim O frio para quem tem Tônus aumentado, porque Tu vai sofrer a beça com isso Não dói é, Não dói, mas Sente mais dificuldade de, de fazer tais movimentos, mas tem que levar a vida de uma forma totalmente legal, totalmente descontraída. Estou passando isso para vocês. Muita gente pensa que o Leandro não dobra a perna porque não quer dobrar a perna e no frio isso piora muito. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, Deixe seu joinha, é, compartilhe esse vídeo com os com amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações novas e me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui nesse vídeo agora.